Uma triste notícia. Morre o criador do Bob Esponja e sua turma. Foi criado em 1999. Obrigado por tudo. Vai em paz. Steven Hillenburg